Em Diamantino, um armazém foi condenado a indenizar um trabalhador que sofreu acidente na máquina de secagem de grãos. O funcionário comprovou que a empresa não deu treinamento adequado para os trabalhadores para a operação e limpeza do maquinário. Além disso, os equipamentos de proteção individual demoraram a ser entregues aos trabalhadores. As provas no processo mostraram que o acidente aconteceu enquanto ele fazia a limpeza da rosca do secador com a máquina em funcionamento. Depois disso, teve a ponta de dois dedos da mão esquerda amputada. A empresa alegou que o trabalhador foi o único culpado pelo acidente, mas o argumento não foi aceito pela segunda turma de julgamento do tribunal. A condenação foi de 20 mil reais por danos morais e estéticos.